MDL é uma notação incrível ela foi feita para micro componentes né foi bem na época que surgiu microserviços, microvirtualizações micro virtualizações ali docker por exemplo não é micro front micro databases foi nessa época que surgiu o MDL então ele foi pensado para micro componentes para desenhar rapidamente né fazer uma documentação minimalista de, de desenvolvimento tá tanto é que MDL no comecinho significava Micro Development Language, né? que era a linguagem do MDA, né? o approach da microcomponentização em geral. E atualmente a ARC, a minha empresa, é a mantenedora do MDL e nós estamos na versão 2.0 do MDL. É uma notação que nasceu na comunidade mundial do MDA e desde o finalzinho do ano passado está com a gente, está com a ARC a manutenção do MDL. E o legal disso tudo é que o MDL foi muito pensado por arquitetos e para arquitetos, para os arquitetos desenharem aquelas aplicações mais complexas, cheias de caixinhas pequenas, né, é, e fazer com que as outras pessoas participassem mais dos diagramas, uma vez que a notação predominante da época era o ML. E o ML, para quem conhece, tem muitas regrinhas, né, das setinhas, qual setinha pode, em que diagrama, qual elemento pode, em cada tipo de diagrama. Então, muitos profissionais se sentem desconfortáveis no momento de desenhar uh, uma visão em UML. Exatamente pela quantidade de regras, os tipos né, de diagramas. Poxa, faça um de sequência, faça um de atividades, faço mais de um diagrama. Então, é, para quem conhece o UML, é legal para caramba, mas o problema é o engajamento. É as outras pessoas comprarem a sua ideia, é você conseguir explicar para um diretor em cima de um diagrama de UML, tá? Então acaba ficando mais difícil. E o MDL veio para ser mais simples. Como o nome atual diz, né? Minimalista, tá? Então, uh, com esse Mindset, engaja-se mais as pessoas. Eu mesmo tive a experiência de mostrar para várias pessoas, tem mais de sete anos que eu trabalho com o MDL, não é? é e mostrar para diretores, e os diretores entenderem os meus desenhos. Isso para mim foi uma coisa, assim, mágica, porque eu falava, poxa, era tão difícil de fazer esse público entender o que eu estava querendo dizer, né? Demonstrar o que, o que era a minha solução, era muito difícil com MDL ficou muito mais fácil então eu encorajo você também a começar a fazer os seus desenhos utilizando essa anotação você vai ver como é fácil aprender e mesmo que você não conheça da anotação você vai ver como é fácil entender um desenho escrito em MDL